É, quando a gente tem alguma reação, alguma bactéria, alguma coisa, principalmente fumaça, você começa a tossir, né? A, a tosse é uma, uma, uma maneira do nosso corpo tentar expelir aquele agente invasor. A mesma coisa eu espirro. Ah, Kennedy, por que eu estou espirrando? O ato de espirrar é tentar eliminar aquele organismo estranho, tá? Então você pode tossir, e muitas vezes, quando você tá com muita fumaça, não sei se você já percebeu, você fica com problema respiratório para respirar. Porque também é uma forma do corpo não inalar aquela partícula estranha. Claro que muitas vezes, galera, a gente vai ver daqui a pouco, que você pode ter uma asfixia química, a gente já vai estudar daqui a pouco, mas asfixia mecânica, muitas vezes, é o teu próprio corpo. Aqui no bronquilo, naturalmente, às vezes, o nosso corpo ele contrai o bronquilo, para que a gente não entre esse ar tá, poluído na nossa via respiratória, na nossa árvore respiratória. Olha que interessante: a pessoa que tem asma. Se você é do outro lado já sofreu de asma, asma ela pode ter vários várias consequências, pode dizer, na verdade, vários motivos para ter asma, tem vários níveis de gravidade, mas geralmente a pessoa que tem asma é porque ela é muito sensível aqui nos bronquilos. Anota aí, a asma é no bronquilo, isso já veio em prova. E a pessoa, qualquer coisa, pode ser o pólen, pode ser uma poeira, pode ser, sei lá... É uma fumacinha, então a pessoa que tem asma, ela tem uma hipersensibilidade nos eles Ou na produção de muco, então entrou o micro já começa a produzir muco, muco, muco, ou fecha. É por isso que ao fechar, a pessoa ela tem uma dificuldade respiratória na entrada e na saída de ar. Só que caiu uma vez em prova que tinha uma alternativa que era a entrada de ar e outra alternativa que era saída. Se você tiver que escolher, escolha a saída de ar. Sabe por quê? Porque como é aqui nos bronquilos, o ar tem um longo percurso que ele seguiu. Agora sair não. Então a pessoa ela tem mais dificuldade na saída do ar do que na entrada do ar, isso nos bronquílios, isso no caso da asma.